Oi pessoal, vamos falar um pouco sobre a volta às aulas, as crianças vão voltar para a escola e será que elas estão preparadas para isso? Depois de um ano sem aula, o que a gente pode fazer para ajudar os nossos pequenos? Um ano depois de o início da quarentena, que a gente pensou que fossem ser só alguns dias, um ano depois... As escolas estão reabrindo e os pequenos voltando a ter a oportunidade de conviver com os amiguinhos e de acessar as matérias, as atividades pedagógicas que acontecem ali dentro do ambiente escolar. Isso é importante, isso é muito importante, principalmente no nosso país, que grande parte das crianças faz a principal refeição delas na escola. Então as crianças estão voltando de uma maneira tentando preservar a segurança ao máximo possível, né? tentando ensinar as crianças a usarem máscara. Nós já ensinamos aqui como ajudar o seu pequeno a usar e agora é importante que ele consiga fazer para se proteger. E tem, vamos deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas enfim, as crianças estão voltando, a vida está tentando continuar, as vacinas estão chegando, mas a gente ainda vai precisar de proteção provavelmente durante esse ano todo, se tudo der certo. Então a gente precisa cuidar dos nossos pequenos. Mas e agora? Eles ficaram um ano, um ano sem orientação da professora. Um ano sem sentar, prestar atenção nas matérias, fazer atividades em conjunto, fazer atividades em grupo, ler nas rodas como é que a gente faz com as crianças para tentar garantir a atenção delas você realmente acha que a gente vai colocar as crianças lá dentro da escola e vai dizer para elas pronto filho agora presta atenção na professora presta atenção nas matérias e aprende direitinho uma criança que saiu completamente fora da rotina dela esse tipo de demanda a gente inserir nesse ambiente de novo e achar que a criança ali dentro vai conseguir aproveitar esses estímulos. Não vai acontecer, a gente precisa ensiná-las de novo a ter os pré-requisitos que elas adquiriram durante lá os primeiros meses e anos de colégio para conseguir de novo prestar atenção e tentar aproveitar o que esse ambiente tem para oferecer. Então, alguns passos do que você em casa já pode e deve começar a fazer para ir antecipando e preparando essa criança para a volta às aulas. Primeiro ponto do que a gente pode fazer, arrumar uma mesinha com uma cadeira baixa ou que a criança consiga ficar na altura de um lugar que dê para colocar folhas para pedir atividades de uma maneira mais formal, de uma maneira mais estruturada. Então terapeutas, faça um pouquinho nas suas sessões pais Faça um pouquinho todos os dias em casa. Esse treino com a criança. Explica para ela agora é hora de fazer lição. Coloca atividades para ela fazer, que você pode imprimir atividades pedagógicas aí na internet mesmo. Comprar na banca de jornal livrinhos de atividade e destacar as folhas para dar para ela fazer com lápis, com caneta, com lápis de cor, pintar. Dá uma demanda, dá uma instrução. Agora é hora de pintar o passarinho vamos pintar aqui o passarinho vamos pintar o leão pede para a criança fazer e sempre associa elogios e alguma coisa que a criança gosta muito por exemplo um brinquedo para depois que ela conclui a atividade depois que ela atende a sua demanda atende a tarefa para ela fazer pra ela brincar, para ela receber aí alguma coisa prazerosa na sequência. Mas a criança precisa voltar a se habituar a sentar em carteiras, né, sentar em mesinhas, porque ela passou um ano, a gente não sabia o que ia acontecer no próximo mês, no próximo mês, no próximo mês, quando a gente vê, passou um tempão e a criança ficou totalmente sem o hábito de fazer isso e a gente precisa recuperar. Uma outra coisa importante é voltar ao hábito da leitura. Na escola tem muita leitura de livros. Então senta a criança em roda com você, com o pai, com os irmãos. Senta as crianças em roda e mostra os livrinhos para ela. Sempre que você puder associar materiais concretos. Por exemplo, o que, que seriam materiais concretos na hora da leitura? Você pega o livro, você pode imprimir as figuras e ir mostrando e... E dando para a criança segurar e fazer o emparelhamento, né, colocar em cima do igual. Você pode dar o livro para a criança virar a página. Pede para ela te ajudar. Pede para ela pegar o bonequinho. Se você está lendo, por exemplo, a história dos três porquinhos, pede para ela pegar um porquinho. Associa com a imagem do livro. Faz ela participar, interagir e tentar entender melhor o que que você está fazendo ali mostrando. Roda de histórias acontecem em todas as escolas e é importante a gente ensinar e acostumar essa criança a ficar sentada, porque a tendência das crianças mais agitadas ou das crianças com autismo, com alterações no desenvolvimento, é sair. É não entender o contexto do que está acontecendo ali. Se você faz com materiais concretos, aumenta a probabilidade dela permanecer e de entender a relação e o sentido daquilo que você está falando com aquilo que ela está vendo. Então, além da criança precisar ficar sentada, além da criança uh, precisar fazer roda de histórias, não faz sentido ela ficar na escola se ela não estiver aproveitando e tendo uma mediação, tendo um aproveitamento das crianças, das situações, das, dos, dos estímulos que são proporcionados ali. Uma coisa interessante que é a terceira dica é você já começar a conversar com a escola e pensar no seu contexto se você consegue mandar uma acompanhante terapêutica para a escola. O que é uma acompanhante terapêutica? Uma AT. É uma profissional que vai ficar fazendo a mediação, ela vai ser a sombra do teu filho. Ela não vai substituir a professora e nem pode ter esse papel. É importante que a equipe terapêutica Tenha uma, uma AT que possa ser orientada por essa equipe. Se for dos pais ou da escola, a equipe que atende essa criança precisa participar e orientar como proceder, porque o objetivo não é ser uma muleta e não é ser a professora, é ser uma sombra para fazer uma mediação quando a criança não consegue fazer as atividades. Então ela redireciona a atenção da criança para a lousa, para a professora ou direciona a atenção da criança para as outras crianças para brincar fazendo ali algumas dicas, dando alguns auxílios para que essa criança consiga aproveitar melhor os estímulos. Se ela sair, a AT traz de volta. Se ela não conseguir prestar atenção, a AT vai receber algumas técnicas para ajudar essa criança a aproveitar melhor esse ambiente. Vamos fazer mais vídeos sobre isso, vou fazer vídeos sobre a TES, vou fazer mais vídeos sobre ambiente escolar, porque agora, nesse semestre, vai ser uma grande demanda e a gente precisa muito ajudar as nossas crianças. Beijo pra vocês, se faz sentido, compartilha com outras mães e se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca os próximos vídeos. Beijos!